E aí galera do canal, tudo bem com vocês? É, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão criar um canal no YouTube. <música> Para você criar um canal no YouTube é bem simples. O que você vai precisar, primeiramente, é ter uma conta de Gmail. E vamos lá, como que a gente cria uma conta de Gmail? Você vai entrar aqui no google.com.br, né? e você vai clicar aqui ó gmail aqui você vai clicar aqui em criar conta aí você escolhe que é para você para o seu filho você diz para você para mim aqui você vai colocar seu nome você pode colocar aí eu vou colocar o meu você coloca o seu aí de usuário Vou colocar aqui ó pronto você cria uma senha aí ó pronto ó esse usuário este nome de usuário já tem uso então aqui a gente pode colocar um um Ver. também já tá um d um d sem nada ó agora permitiu ou então você colocar uma dessas opções que ele sugeriu aqui ó tá mas aqui já deu aí eu vou aqui clico em próximo Aqui você vai colocar um número de telefone, tem que ser um número que funcione, que você vai receber um código. E aqui embaixo você tem que colocar um endereço de e-mail para recuperação. Caso você esqueça das senhas, esqueça de tudo, você vai ter a opção desse segundo e-mail para você estar tá recuperando sua conta. Aqui você coloca sua data de nascimento. O gênero. Próximo. Aqui nessa parte aqui você só tem que aceitar os termos. Criar a conta. Se atente que você possivelmente vai receber o código do Gmail no seu celular. Prontinho, ó. O e-mail já foi criado, tá? Não tem muito mistério aqui, ó. Vou entrar aqui ó. a primeira, primeira mensagem de bem-vindos aqui, ó. Pronto. Agora você aqui no no Gmail ele vai estar tá em inglês, possivelmente você pode vir aqui, ó, e configurar, né? Vai aparecer assim, ó. E aí aqui você clica em See All Settings, quer é ver todas as configurações. E aqui, ó, pessoal, vocês podem ver, ó, Gmail em inglês. Você vem aqui, ó. Aí você escolhe Português Brasil, ó. Hum, português, Portugal, Português, Brasil. Pronto. Aqui é. Aí você aqui vai configurando. Colocar aqui para mostrar. Aqui é quantas mensagens você quer que mostre por tela. Vou colocar aqui 100. Vai estar 100. Pronto. Pronto. Aqui, ó, pessoal. Você coloca aqui é aquela assinatura, né? Pra ficar lá embaixo. Ó, olá. Bom dia aqui você coloca a mensagem que você quiser tá e pronto ó. pronto já tá em português agora pessoal vamos criar nossa aí eu clico aqui ó, finalizar agora agora eu venho aqui ó, pessoal já nossa conta já tá feita né aqui ó tá aqui nosso e-mail já agora a gente já pode criar nosso canal para criar o canal agora a gente vem aqui é, adiciona outra aba coloca YouTube entra no YouTube né vamos entrar no youtube agora pessoal você vai clicar aqui ó fazer login aí aqui ó vocês já podem ver ó que ele já fez o login ó, ó certo aí você clica aqui ó em criar canal aqui ó ele já vai perguntar como que vai ser o nome do seu canal aí você escolhe aí ó eu vou deixar assim mesmo você coloca o nome que você quiser para o seu canal aqui ó colocar uma foto sua ou a foto do, do tema do seu canal você escolhe aí ó é, eu vou vir aqui em mar... colocar essa então, você ajusta aí melhor vai ficar o seu rosto e dá um ok ó, prontinho aqui ó, o seu nome aqui você coloca, se você quiser um para um, um negócio você coloca a logomarca e coloca o nome do seu negócio aí criar canal olha só, seu canal já está criado, tá? se você quiser editar ele, você clica aqui ó, em personalizar o canal continuar Aqui é a edição do seu canal. Ó, vamos ver aqui ó. Aqui ó. Alterar a fotinha. Aqui ó, se você quiser colocar o banner aqui de cima, ó. Porque ó, aqui, ó você tem que pegar um banner com esse tamanho aqui, tá? E aqui aquela logomarcazinha para ficar no cantinho dos seus vídeos. Vamos ver aqui, acessar canal. Informações básicas. Aqui ó, você pode colocar ó, canal sobre minha vida. Aqui você coloca uma descrição do seu canal. Aqui, pessoal, é o endereço do seu canal, tá? Se você quiser passar para as pessoas e publicar. Pronto. Agora já tem uma descrição aqui, ó. Hum, agora aqui, ó, acessar canal. Você já vai ver aqui, ó, como é que ficou aqui, ó, a cara do seu canal aqui, ó. Painel. Ó. Aí aqui, ó, pessoal. Aqui já é o onde você vai gerenciar todas as partes do seu canal. Ó. Ó, aqui enviar vídeo, ver estatísticas. Então, o seu canal está criado. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta aí.